Não tem aula, então primeiro aprendizado, não tem aula, aula curta ou aula longa suficiente, né? tem aula chata, então essa é a parada, é, não se preocupa se, assim, em, entre uma hora, uma hora e meia, tá, excelente time, tá, dependendo das perguntas no final, se passar até um pouquinho, uma hora e quarenta tal, tá tudo bem. O importante é você passar o que precisa passar, na hora que precisa passar, porque aí você vai filtrando os curiosos que não vão seguir com você naquele momento, tá tudo bem, mas quem tá conectado com a sua narrativa vai ficar até o final, não tem problema. tá?